Também. Ah, segunda domingo eu fui lá, casa do Paulinho, que eu fui levar o Canberra. Certo. Era lá h 1 1h30 mais ou menos. Falei, ao Paulinho, eu vim na hora em próprio, a hora do amor. Não, não. Não está próprio não, hoje eu não sei. Já tinha almoçado Tá bom, mano. ele, o filho dele. Ele é parece muito... que ele não tem a esposa dele, né? É. Mora ele e os, os filhos. Uhum. O senhor levou o canivete para fazer a... É, a colocar folha, a mola? A folha e a mola. E a mola? Mas é, acontece que eu falei, o Paulinho dá o preço. Ele ficou assim, falou, não, ah, preocupa não, depois a gente vê. lá, esse é. preço aí deve ser muito barato. Não, não, pois mas, você fácil combinar. É. Aí eu deixei lá. Ah, Paulinho. Tô, só solito. Só um pouquinho. Apertado apertado de serviço. Falei, não, eu ah. não tenho pressa não, Paulo Só ia lá. Esse canivete eu comprei lá na rodoviária de Franca. Isso, isso faz uns 20 anos. Nem <risos> <Eu> lembro quanto <risos> eu paguei. É. é um canivete até bonito. Mas hoje ninguém está usando canivete mais. É, hoje não, não usa muito. Quase que não tem laranja mais nas fazendas, mexerica. Cana para chupar, né? A doença tá matando as lavouras de fruta. Mas outra coisa, a pessoa que fumava, né? Usava o canivete. Um canivete para tirar bicho também, né? De pé. Tinha que ter uma ponta boa. É um bichinho do pé. Você cortava até a unha, que a unha era meia braba, né? Era dura. Antigamente. É. O pessoal usava, né? Não, ficava com o no chão, né, Solí? Não tinha calçado. O senhor, o senhor andou muito com o pé no chão? Até a idade de 12 anos. 12 anos. Aquela época era só cristais, tinha uma pessoa aqui que fabricava calçado para usava na fazenda, né? Que as, fala botina, a botina braba. Nem era sola de pneu, era sola de, do da, do couro mesmo e e era tudo prego. No prego. Prezinho amarelo, porque ó, o prezinho é aquele que não é de metal. Logo logo você usava e quebrava é. o metal aguentava. E era caprichoso com as botinas que ele fazia. Os botinas do... Aí, os fazendeiros, os fazendeiros, comprava dele. eu tinha apelido do... Ele chamava Jerônimo Pereira. Mas ele ficou por nome, Jerôme, sapateiro. o nome Jerônimo Jeromim Sapateiro. Sapateiro. É, ele era a era ah. Mas um homem muito trabalhador... Atencioso. Sabe? Honesto. Depois, certo. como ele foi ficando de idade, ele pegou, passou para comércio. É. Cereais, arroz, essas coisas, tudo era aquilo. O Jerônimo? Porque mudou de ramo, mas tinha as botinas para vender. Uhum. Aí, que esse cara comprar aquelas botinonas assim cor amarela outra hora preto ela tinha uma orelha atrás né para para a calçar né puxar aí escutando. depois e foi aumentando Franca foi aumentando a forma de calçado né? e o é o Jeromim ficou sobrando aí porque o calçado dele é, é na base de preguiça. tá aqui. é aí Aquela vida dele. E morreu pobre, viu? Morreu pobre. É um trabalhador que morreu pobre. Lutou, lutou, hein? É muito mais. É isso aí. É isso, Depois da... que ele pesava, põe na balança, nem para ele, nem para o é. Certinho. Acompanhava a balança. É. É isso aí é isso ali. Dia 5 de julho. 2016 é, é, é, é, Estou aqui conversando com o um senhor é, né? é um bonito dia de sol Bonito Estou aqui conversando com o senhor